De vale mais um quid ou Aqui é longe sim de cinco. Vai tomar no cu dessa merda. É o caca da caca ca Passando aqui na China Porra Desmite Sotina Peloço Os motores estão esquentando Os demônios estão Bosta de fogo! Os pilotos estão esgotando! E os trapaceiros vieram ver. Vem pode rodar. Nossa, isso aqui é maneira de atingir-se em casa de. Curos, curos, grátis! Em primeira hora, um índice pré mais Nossa, mais que local estranho nesse meio. OII! 27 Ele gosta! O que é isso? Carica. que é isso, meu filho? Calma! Os pilotos estão esmastorpando! E que, e que. Oh. Nada de espírito. Fazia. NADA de desgraça. Sai fora daqui. Antes que eu me arrependa, sim, Chaves. Ah, se vai ficar pra lá, já chega. Ciclope. Só Porra. Vem aí! Peraí, -se. será que é, é a minha. Bem-vindos. Acho que ninguém tá interessado em me visitar esses últimos anos. Só falta só, da felicidade de vomita em sua baí. My little Pokémon. My little corn. My little cozinho. Nossa, que bosta. Eu sou o Watcher. Senhoras e senhores. Senhor... macaco. Sen Como prefeita de Tóquio. E agora é com Tóquio. grande o... separar podero Co coxinha tem uma dupla aí fora querendo te mostrar o cd deles quem são o estilo dragão porra tudo isso quem são esses cagão é, é um tal de mc din din vai segurando e mc e qual é o estilo deles doquinha é, é um tal de funk Mande essas carninhas entrar é, e mc din essas carninhas entrar a parada é a seguinte, ó doido, ó. a gente fez assim umas economias, tá ligado? Aí nós gravamos um CD, ó. Deixa eu ver aqui, hum, a quadrada do funk, o nome bonito. Bom. A dupla escolheu um nome perfeito, e só pelo nome da dupla já vi que é sucesso. Parece até que eu tô é vendo. Puta que pariu! Peraí, é ou não é, Doquinha? É, é sim, mas ma coxinha... Hum. O, o, você não acha que é CK CD demais, não? A minha experiência não me deixa falhar. Você viu? Eu apostei no DMC Deep. E veja aí o sucesso que é. Solta aí, Doquinha. Oi, boa Oi. noite. Irmão, tu podia dar sacada aí no CD pra tu se tocar assim da parada? Agora mesmo, coloca aí, Doquinha. Deixa comigo, poxinha. Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa, pra fazer farofa, pra fazer farofa. E vou lançar mesmo, presta atenção. Lá vai, vai, vai, vai. Vai-te embora, carniça, comigo é assim. Interrompemos nossa programação, para transmissemos o horário, semos eleitos, semos obrigacemos de propaganda eleitoral. E dentro de 25 minutos... Meu nome é Néia, esse peitudo vai piorar. Não, eu tô louco, eu tô louco. Não, eu não tô louco. É brincadeira. É brincadeira.